Hoje me enviaram uma pergunta interessante. Qual é o perfil do vendedor ideal? Aliás, sempre me perguntam isso. Se você estivesse aqui no meu lugar, o que, que será que você responderia, hein? Eu volto aqui já, já. Construindo seu sucesso. Dicas Práticas com Márcio Miranda. Então, qual é o perfil desse vendedor, desse super vendedor, vendedora? Aliás, primeira pergunta, homem ou mulher? Gente, isso não faz mais diferença nenhuma. Mulheres atuando em áreas que eram predominantemente masculinas e vice-versa. Então, a sexo aí não altera nada na qualidade, no desempenho, naquilo que o vendedor ou a vendedora vai fazer. Eu acho que depende do ramo de atividades. Por exemplo, se você vai vender aquelas assinaturas de revista que tem uh, no balcão ali quando você está passando no aeroporto. A pessoa precisa ser agressiva, agressiva no bom sentido, precisa ser persistente, a primeira resposta é não, o passageiro não quer nem parar, precisa saber fechar, conhecer as objeções, ter tudo na ponta da língua. Então esse é um perfil de vendedor, de vendedora. Agora imagine que você está vendendo algo industrial cujo ciclo de compra demora um, dois anos, uma escavadeira, um guindaste, por exemplo. Você precisa ter uma característica diferente. Ser mais técnico, saber montar uma proposta, fazer uma boa apresentação, saber influenciar, persuadir, ter paciência. Então, qual é o perfil? Depende do ramo de atuação. Eu sempre digo o seguinte, contrate pela atitude da pessoa. Aquele cara, aquela pessoa que quer vender, que gosta, que vai atrás. Aliás, eu tenho até um amigo que quando faz uma entrevista de emprego para vendedor, ele deixa a pessoa meio que no ar e não dá depois um feedback. Se o candidato não ligou, ele parte do princípio que esse candidato, essa candidata, também não ligaria para um eventual cliente para fazer um acompanhamento, um follow-up. Eu acho que ele tem até razão nesse ponto. Então, no seu ramo de negócio... Elenque aí quatro ou cinco características que você acha que sejam fundamentais e faça seu comentário aqui embaixo, é importante que todo mundo saiba a sua opinião, em cima dela eu vou comentar o que, que eu acho que seria totalmente relevante. E olha, não precisa nem dizer né, hoje não basta simplesmente falar para o cliente, você precisa influenciar, você precisa negociar muito bem. Porque as margens estão cada vez mais apertadas. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, assine o nosso canal, dê um like, compartilhe. A mesma coisa no LinkedIn, no iTunes, enfim, onde você estiver vendo. A sua opinião, a sua participação, o seu engajamento é fundamental. Eu quero saber qual é a sua opinião do melhor vendedor, da melhor vendedora que existe hoje. Tá bom? A gente volta a conversar no próximo programa. Um grande abraço e até lá.